Escreveu para o Espera um pouco para vocês encontrar com ele aqui. O Ronaldo chegando ali. com É, eu sou secretário dele lá. É. Ah, é? É. Assessor. Tá lá aí chegando aí, O Ita, tá lá aí ó. Te aí, ó. Pode cumprimentar lá, que aí a gente já. Ah. Não, espera um pouquinho chegando aqui na Tá lá, ah, é, sei a eu. não tinha não. Espera, espera, espera um pouquinho. Espera subir aqui um ah, não, não, lembro ah, Não é no um terceiro ano. Né? Não, não, não. Você também era da Aí, pode, pode lá. o e a é rio, estão no apoio do turismo na eu vou arrumar a Eu vou ah, oh, você não deu o top que Vai, vai, vai. Ah, continua eu tô fã do tá é C. C. É, ah, é. aí. Oh, oh. É. Vamos aqui, ó. aqui, ó, quer bater é. uma chave, nossa aqui, ó. Ela ah, tá, tá filmando aí, ó. É, depois nós vamos pegar o grupo, pai, ó. Ronaldo. Ah, Cheguei perguntei ali lá, na frente, o cara é ali, mas eu voltei, vi, Vem aqui, garoto! Oi, garoto! Oi, garoto! Oi, é o Tudo bem? E aí? que é né, isso? que que O que é que O foi, não deu, não que o cara foi lá? Eu não sei. Foi o cara foi lá? O cara Rosan! Rosan! Rosan! Rosan! Que o meu, o meu, o meu. Vamos lá, me na piscina. que que o cara falou que você é? Vai, vai. Ah, eu não mas ela tá tinha forma da normal, pra eles ele o tá com cara? o cara? Quem? Ah, então, então deu certo. Se você o pedrão, não, não, o que Mas tá, eu vou ele sentar aqui na cabeceira. Ronaldo, Ronaldo. Oi? Sentar aqui. Você quer uma daquelas lá? Você quer uma? Vou te perguntar. Eu, ah, eu vou ali na cozinha. Você vou vai, na cozinha. Vai, na, na, vai na na ver lá. Dá pra você descer, ali? Ronaldo, Ronaldo, espera um pouquinho, só pra você falar aqui. O que está acontecendo aqui hoje? Fazer o curso de Eternite, você gosta de impresso vivo. Hoje? Aí. É o encontro dos agriculinos formados em 1981. E, e realmente, hoje, hoje faz 38 anos que nós, que, nós, que nós começamos a estudar na escola com a Camelina Correia Júnior. Né? no qual a gente conta como 40 anos, que a gente se separou, cada um foi para o lado, um foi para Minas, outro um foi para Mato Grosso, outro um foi para Bahia, e nós não nos encontramos mais. Nesta, nesta caminhada da vida, mas resolvemos marcar um encontro. E, graças ao nosso amigo Renato, sempre um o famoso garrão, chama ele. ele promoveu um encontro e falou assim, Chaca, Se for dois mil pago um mil. E Deus abençoe uma chaca de 800 ele um e pagou mil. O resto por conta dos alunos. Mas graças a Deus, Deus está trazendo pessoas aqui ainda os colegas de longe. Que a gente não conhece mais. Vem dar seu depoimento aqui, ó. Cara, é. Aí, e no caso, a gente não se encontra mais, não viu mais, porque as pessoas, o um, um ser humano, ele se transforma, né? E a gente pode ver a transformação aqui, ó. Esse rapaz aqui, ele tá bom, 16 anos, 16 anos, esse aqui não mudou muita coisa, não. Vai ser visto. Então é, é uma coisa que a gente. Aí vai se aqui, ó. Aqui o ganso, <risos> ganso aqui, ó, Então agora vou, a gente vai marcar outra aqui 40 anos. Sobrar, é velho. Sobrar, velho. Isso, parei, vai ser. Então é isso, velho. É. Né? E gente vai ficar na espera só um pouquinho aqui, vocês. Ah, vocês. Voltam. Queira aqui os professores, alguns professores. Vai chegar aí. Professores antigos de vocês, é. vocês velho. Olha lá, o Rosan também é um que ajudou nós. É, o Rosan. Ô, Rosan. É. É. ele é, com é, é. a família dele ali? Então, chega aqui, Rosan. Aí, ó. Isso aqui é o. Fica na perna dela. Eu Ele ficava tá bravo, mas na hora de trabalhar, eu capinar café, eu capinava 30 pés e capinava 10. Mentira, Aí o perigo, mentira! Era verdade. Aí o perigo chegava lá e falava assim, né? é, você não fez nada, né? Você <risa> tá, não fez nada, né? que você tinha, Caceta, é. caceta, caceta. Aí eu falei que eu ia puxar saco na cabeça, mas não tem culpa, você de café que cortava, canchado lá. e lá. Passava, passava os nojinhos <risos> lá, tanto sequinho. Um, aí, ó, aí, aí, aí, aí, aí, aí, no aí, hein? aí, que era aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, Olha lá, olha, olha lá. Vendo vendo ah, o convite à é formatura. formatura, olha aqui. Livaldo, olha lá o O cheio de acro ali. feliz. como é que vai saber? Boneco, cabeção, jumento. O Zé esse aqui é o adão. Qual é o seu feliz. Não tinha, assim? Como assim? Como assim? Mas não pegou. Vardim. isso aqui. era Roso né? foi na minha cidade. E é o seu? Eu, eu, eu e o seu? É cacetinho. Cacetinho. Ah, era mesmo. Cacetinho. Então, todo não, É só giro mesmo. É Souza. É, é o Zé Esse aqui é o, o, o encontro de ex-aluno do Colégio da, da, agrícola da agrícola não, aqui em França. É, depois de quantos anos? 38. Foi em 1981. E é o primeiro encontro, não. 40, não. A gente se encontrou a primeira vez faz 1979. Isso em 81 separou todo mundo. E a São 37 anos. 37 anos, sem ver. Eu Eu preciso, Não Agora vamos fazer não. 40 anos. O sobrado, Viu, o Rosé? Agora já de anos em anos, né? Agora já. o passarinho! O passarinho! O passarinho! O passarinho! O passarinho passarinho? Não, não é embiar, ué? Não, beleza, cara. Não na bola. Jogava bem, rapaz. tudo bem? Vem cá, passarinho, Vem cá, passarinho. Você tá bom, Vira você vem? É. É. Onde você vem? Eu não, mas você tá Meu lateral. Passo, Passa nele. Né. Vai, vai passar aí. Vai né. passar Meu lateral. mas é. eu, eu, eu, eu, eu é. não tem noção. Tá vendo? vendo? Ele era de onélio Ô, Nélio. Ô, Nélio, em que cidade você tá hoje, né? Uberaba. Uberaba. O pé, é, de eu aqui, eu eu é o primeiro da Língua. É o né? Tem de anos aí, vem, né? Você é o chapéu? Eu que eu vivo chapéu. Pra dar uma de café. O bajinho, o Julinho, o Sabonete, mandou uma foto assim pra ele sair. O Júlio não entra em grupo não. Você tá com O o ganso vem pra cá, cara! Vem pra tá aqui, né? <risos> completar <a risos> o moço! Eu vou meter ele! Eu ele! O Gans! Aí É o encontro! de amigos! É É Aqui assim, ó, aí ó, não, não, não, ó, fica mais pra cá, vou tirar, a ó, não, não, não, mais, mais pra cá, mais pra cá, mais pra cá, ó, mais, vai mais aqui, ó, pra cá, não, não, ó, mais um pouquinho, companheiro, aqui ó, dentro daqui um pouco eu vou buscar minha máquina, depois você bate com a minha máquina pra mim, você bate. Boa Você Obrigado. O Obrigado. Aí ó, é um momento chamo, barco, já temos já lá. Aí, vai chamar o Jarrão para completar aqui? Ah, Jarrão! Volta mais quem? Vai. É, vai pôr no grupo. já a bota aqui, eu vou falar. Aí, pessoal, o o Aí, ó, pessoal que quase três. Na verdade, essa turma é Vai que eu vou. É só uma Só um pouquinho pra marcar. uma Tira aí, depois tira Companheiro, Nanolias. fala pra ele demais pra apertar mais um pouquinho. Apertar mais um pouco aí pra ficar e melhor. Aí, ó. Chega aí, ó. Vai ter que apertar mais, vai ter que apertar mais. Aperta, aperta. aperta mais lá, fica. É. Vai dar, vai dar. Espera um pouquinho. Fica atrás aí, tá atraso, aí de isso aí, ó. Fecha mais. Um barriga, esse aqui é o oh. Pudim, ó. o Pudim, uh. Esse... Aí, ó. Aí. A curva, a curva de... de... Colégio Agrícola de França. É. A... Aí, ó. É muito bom, mano. Deixa eu ver. O Léo também tá falando aqui, ó. Vai tá dar tá o cheiro, cara. Tá... Vai passar. Acabar... Eu quero uma máquina. Vai dar o cheiro. Vai acabar o filme. Vai acabar o filme. O Léo também tá falando ah, ah, tá... tá tá aqui. Viu o tiozinho? O tiozinho buscar ele lá. Busca. Aí vira pra cá pra você sair lá. Você faz você o seu Quem é que é essa moça? Essa é minha filhinha. Maravilha. É a Maria. Fala, fala, não, batatais. Isso! Fala, tem o José ainda. Fala, Maria. Cadê o José? Cadê o José? Eu não quero falar. Tá com sono. Vou Olha ah, lá o ah, José, olha ah, lá o José, tá chegando José, ó. Eita, italiano, hein? Frata, italiano, é. Ah. José, fala oi José. <risos> Dona Irene, Vanessa. A isso que manda é você. Minha esposa. Ela que manda é você. Ela que manda. Ela que manda. <risos> é isso aí. Eu e mais dois. <risos> a minha espaiola. É... A minha espaiola. É... E a sua? Ah, eu... É brasileira, É brasileira. vamos lá. vamos virar vamos virar vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos